Mais ilustres da Paraíba. Ele é filho de Damásio Franca e o nosso historiano também tem essa função de resgatar a história dos políticos mais relevantes da Paraíba. Neto, é Damásio, Damásio Barbosa da Franca, é assim não, o nome dele? É Damásio Barbosa? Damásio Barbosa. Ele era da de onde? Ele é natural de João Pessoa, nasceu. Nasceu aqui? Nasceu aqui em 16 de setembro de 1918. Esse ano, a família, junto com a sociedade, o povo de João Pessoa vai comemorar os seus 100 anos de nascimento, como também, coincidentemente, os seus 30 anos de falecimento. Ele nasceu no dia 16 de setembro de 18 e faleceu no dia 9 de setembro de 88. O que é que está sendo preparado para comemorar o centenário de nascimento? É A família, com bastante cuidado e bastante cautela, criou uma comissão a fim de elaborar uma proposta, né? de comemoração a esse cenário de nascimento, que ela já está dividida em vários pontos. Ou seja, nós vamos realizar, através do vereador Damásio Franca Neto, na Câmara Municipal de João Pessoa, uma sessão especial no dia 17 de setembro, porque o dia 16 de setembro cai num domingo. Nós vamos realizar uma sessão diferente, Beto, uma sessão que os convidados possam ter oportunidade de ir à tribuna e contar um pouco de histórias picantes do tempo de Damado Franca. Não será aquele ato, aquela mermice dessa sessão que existe no dia a dia do Poder Legislativo. Nós vamos deixar de ser uma sessão alegre, uma sessão solta, para que aqueles que estejam participando desse momento possam conhecer um pouco da história de Damado Franca. A viúva dele ainda é viva. É, minha mãe... Ela nasceu em 1925, né? É, é de pessoas também? Ela nasceu né? em Lagoa Grande. Lagoa grande. Né? Meu pai junto com minha mãe o casal tiveram nove filhos, seis homens e três mulheres. Desses aí, oito viu, somente o mais velho que infelizmente há anos atrás faleceu. Tem, ela tem 33 netos, 22 bisnetos. É uma, uma família grande, graças a Deus. E unida, né? A família a família unida, unida né? assim semanalmente, todos os domingos. Nós não reunimos na casa de minha mãe, no bairro do estado, o almoço é lá. Todo domingo? Todo domingo Ih, o almoço é, é almoço é de 40 a 50 pessoas, todos os domingos. Somente Sim. filhos, filhas, noras, e genros e netos. Né? A política nunca atrapalhou a união da família, não? Olha, é. Também, na verdade, não. Nós tivemos a sabedoria, né, em nome daquilo que nosso pai ensinou, de se mantermos unidos. Né? E até hoje, graças a Deus, nós vemos nesta linha. É verdade que política, o futebol, religião, a gente há de aceitar também que existem opiniões é contrárias. Verdade, é verdade. Eu não vou aqui lhe dizer que 100% da família tem o mesmo pensamento, mas 100% da família na hora de votar ela é unida. Agora, existem sim algumas divergências, mas normais, né? de ponto de vista de candidatos, de futebol, de religião, mas isso aí... Nós sabemos superar e, graças a Deus, nós temos hoje na política o nosso filho de Chico Franca, né? o vereador, o Amado Franca Neto, que meu pai começou a carreira política como vereador, que vem fazendo um bom mandato, que a cidade de João Pessoa confiou nas, outras, nas suas últimas eleições, com cerca de quase 5 mil votos. E ele vem representando não, só a, representando não só a família, como também a cidade de João Pessoa. E, graças a Deus, vem fazendo um trabalho em destaque pela nossa imprensa. Vamos voltar um pouco na nossa história. Você tem informações do seu pai, da sua mãe, como é que eles se conheceram ou essa história você não conhece? Para a gente votar bem, né? É, é, eu conheço parte dessa história, né? mas Verdade, é o nome dela? Maria Iuseni Moreira Franca, meu avô materno trabalhava no Denox, morava na cidade de Monteiro, quando meu pai conheceu a minha mãe. Meu pai tinha assim que Deus denuncia mais mas uma fama de galã, e é, né? de conquistador, <risos> né? E minha mãe quem conta essa história, digo por é. ela mesmo, né? Mas aí você sabe que o galão conquistador sempre acha aquela famosa panela da tampa. É, né? é que dá e graças a Deus, achou minha mãe, que é uma pessoa que, graças a Deus, foi muito bem casada com meu pai. Beto. Minha mãe, não é, por, não é por ser ela, mas ela foi uma boa esposa, ela é uma boa mãe, tem, foi, foi uma boa filha para os meus avós, enfim. E tem demonstrado até, até hoje na família a sua liderança e a sua capacidade de superar a turbulência em casamento. Nós ela que... ainda dá carão nos filhos? Dá. Mas se fosse vivo, daria até hoje, né? É, nós fomos criados... No bom nós... sentido, não tem, tem regra, pois né, é, da ela. família. Nós fomos criados na linha dura, certo? Mas meu pai não era uma pessoa revoltada que chamava a atenção dos filhos por qualquer motivo de anormalidade, e sim por erro nosso, né? Na nossa adolescência, na nossa época que fazia as coisas que às vezes não pensava de forma correta. Mas nós fomos criados nessa linha e graças a Deus, né, nenhum dos novos filhos de Damasio tem uma queixa sequer é de nossos pais, em termos de educação. Pelo contrário, nós só temos é aprender. E hoje a gente sente que o mundo moderno existe uma certa diferença. né? É Aquele respeito dos filhos com os pais, eles mudaram. Não é que os nossos filhos hoje não tenham mais respeito aos pais. Mas naquela época, na minha época, ninguém almoçava sem camisa. É. Se fazia a barba todos os dias. Pedir a benção aos pais todos os dias, antes de dormir e acordar. Você pediu a benção ao seu pai até a hora da morte? Até a hora da morte, graças yeah. a Deus. até hoje, todos nós pedimos a benção à nossa mãe. E yeah, é, né? Nós chegamos Todo domingo casa. no almoço? Todo lá? domingo é o almoço da família. Agora, de segunda a sexta, se você for lá de meio-dia, de seis da noite, sempre tem dois, três irmãos, eu almoçando, juntando. Hoje, por ah, exemplo, yeah, né? hoje eu almocei lá com mais três irmãos, sem nenhum agendamento. Agora, o domingo, não. Esse aí é confirmado da família. Agora vamos falar do Damásio Franca, político, administrador. Como é que ele entrou nessa história? Ele era o que antes? Era. Tabelião de... público. Tabelião. tabelião público e foi, se envolveu em política estudantil. Foi presidente da Casa de Estudantes de Opressão. Ah, Japessoa, foi? Foi. Foi. Estudou no, foi estudando no liceu, foi, né? Foi no liceu, né? Morou ali na Rua da Areia com os estudantes. E fez parte do movimento da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Ah, eu não sabia desse. E detalhe. daí ele. ele entrou na política profissional e candidatou-se a vereador sem o um apoio, na época, da minha mãe. Porque minha mãe foi ela, por... ela não queria? Não, é porque meu pai, naquela época, já tinha cinco filhos e minha mãe achava que poderia ser um risco em termos de educação familiar. Mas, graças a Deus, ele sepa... soube separar, né? foi candidato a vereador, foi eleito. Em seguida, de vereador, ele teve a oportunidade, na primeira vez que ele passou pela prefeitura de João Pessoa, o prefeito, então, da época, Oswaldo Trigueiro, Trigueiro né? ia passar a prefeitura para Luiz de Oliveira Lima. E dentro do entendimento político, meu pai era vereador e presidente da Câmara, o prefeito, é, passaram a prefeitura para meu pai 30 dias e em seguida meu pai passou para o novo prefeito. Então, naquela oportunidade, até hoje nós temos em casa, num arquivo que eu vou trazer para você, meu pai publicou um informativo, Damásio, 30 dias de administração. E ele teve prestando a Prestando contas. Prestando contas, exatamente. E ele teve a felicidade que, nesses 30 dias, assumir alguns pontos polêmicos que a cidade tinha. Por exemplo, é, dizia, a história diz que na frente do cinema municipal tinha um mercado público. E, se, e esse mercado, existia uma grande polêmica, se tirava dali, se não tirava. A feira, e ele, né? nesses 30 dias ele tirou logo esse mercado. Mas ele tirou como? Na marra? Bom, você sabe que derrubar é mais fácil do que construir. É. Né? Ele conseguiu, eu não sei dos detalhes, bem na verdade... Mas, tirar esse mercado, começou a pavimentar a ordem de serviço e começar de forma concreta a pavimentação de algumas ruas. Bem, mostrou que poderia ser um gestor. E aí, entregou a prefeitura ao um novo prefeito e na eleição seguinte, naquela época o voto não era vinculado, ele foi candidato a vice-prefeito na chapa de Domingos Menonça Neto. Domingos prefeito, Damásio vice. Contra Robson Espinla. Que, que era era Naquela época se dizia que era imbatível o Pronto. apoio de Pedro Gondim né? Pronto, Robson e, e não me lembro agora quem era o vice de Robson Espinla. Bem. E terminaram as eleições, concluído o processo eleitoral. Meu pai, naquela época, teve mais votos do que o próprio prefeito da chapa dele. Ou seja, do que o próprio... Era uma votação separada, né? Votação vice... desvinculada Você podia votar no prefeito de uma chapa e no vice-prefeito da outra chapa. e da, Mas era da mesma chapa de Domingos? Era da vice de Domingos, mas teve mais votos para vice-prefeito que, que Domingos para, para prefeito. Bem, tomando posse né, em, 60 e em 64, 65, se eu não me engano, Aí, com dois anos de mandato, Domingos teve a infelicidade de ser cassado. E faltavam dois anos para a conclusão daquele mandato. Aí meu pai assumiu a prefeitura e aí começou a realizar aquele sonho daqueles 30 dias, ou seja, executar obras de benefício da cidade e foi, vi foi visto né, como um bom gestor. É tanto que quando João Agrippino foi eleito governador, João Agrippino convidou meu pai, da e Franca, para continuar na prefeitura mais quatro anos, ou seja, de 68 até 1971. Ele continuou, não é? fez um serviço reconhecido naquela época. Qual constru... foi a grande obra dele naquela época? Naquela época, que ou não queria uma das grandes obras dele. Primeira virtude dele, da honestidade. É né Meu pai era. Depois conhecido, eu tenho umas histórias para perguntar né? como sobre. como pessoa, aos 100% honesto. Meu pai é não verdade. queria negócio com recursos públicos. E naquela época também marcou muito o viaduto, né? em 1970. O viaduto teve início em 69. Viaduto da Mado Franca. Viaduto da Magio Franca, que este nome, ué, foi sugerido, não foi pelo meu próprio não. pai. É bom até essa oportunidade de esclarecer. Esse nome de viaduto da Magio Franca foi sugerido pela então esposa de João Agripino, dona Lourdes Maia. Que Lourdes Benedrides né? Maia. Ela que sugeriu o próprio. Ué, que meu pai queria botar viaduto João Agripino. Mas ela, ela tem uma simpatia muito grande para o meu pai e disse: não, o nome deste viaduto da Magio tem que ser o seu. Pelo seu reconhecimento ao trabalho da cidade. Então, esse nome, a origem veio da primeira dama da época do Estado, Dona Lourdes, que sugeriu a, a esse, a, a esse nome. Então, foi feito aquele viaduto e ali João Pessoa deu grandes passos para a modernidade. Porque você sabe que em 1907, É, João Pessoa não era fácil, até ali um era uma provínciazinha. Era uma eu, eu me lembro pequeno. que eu morava no interior e quem viesse a João Pessoa e tinha, você voltava para o interior, você tinha que ter visto. O, Nossa, o viaduto é. da Mágio é Franca... Verdade, é verdade. O cara, você foi, João Pessoa, foi. Não viu Então não foi, meu amigo. A casa de Creuza Pires e Hotel Tambaú. Hotel <risos> Tambaú, tá? é verdade. Né? É, tinha é, muito sucesso. Era, é era um sucesso. ponto importante na cidade de João Pessoa, é? Não é? Que falei com que aqueles que passassem por aqui tivessem a oportunidade de passar por lá e conhecer de perto. Então o viaduto realmente marcou né, essa administração, sem também falar o respeito que ele tinha pelo funcionário público. Olha o erro. Eu hoje fico vendo aqui na imprensa e você quando eu era falei a parte da IH, você também comentava isso. Estado divulgar assim a imprensa dá destaque à folha de pagamento, não é? Naquela é, época do mundo, meu né? pai, ele pagava na administração dele no dia 20 a 22 do mês corrente. 50% de 13º já existia em 1970. Pela administração da Franca. Então, isso não é nenhum fato não novo. É novidade, né? Hoje em dia está se destacando isso como prioridade de governo. Neto, eu queria fazer aqui um, um parênteses para a, para a dica cultural. Bom, a dica a cultural do dia é uma dica de leitura. 100 anos de solidão, um clássico latino-americano que deu o prêmio Nobel de Literatura ao grande Gabriel Garcia Marques. Um dos, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Grande livro, grande obra. Mas, Neto, é o seguinte, estamos vivendo um momento de muita corrupção, de passar o Brasil a limpo, a história de mala para lá, mala para cá. Já chegou alguma vez alguma mala na casa de Damásio Franco com dinheiro em de dentro? <risos> Mas, se você me permite, se eu concluir, só a quarta vez que ah, ele passou tá, pela tá prefeitura. Certo. Foi. Aí, deixando a prefeitura em 1971 no governo de João Gripino, quando foi em 1979, Buriti foi nomeado governador da Paraíba e mais uma vez convidou da Franca para dirigir o destino da cidade de João Pessoa. Ou João seja, Pessoa. ele dirigiu de 79 a 1983. Então, para concluir essas informações, ele passou pela prefeitura de João Pessoa quatro vezes. Uma por 30 dias, uma por dois anos e dois mandatos de quatro anos. Então, é, Damado Franca dirigiu a cidade de uma pessoa por, por quatro vezes. É um recorde. E em seguida, mais na frente, em 92, meu irmão Chico Franca também teve a oportunidade de suceder Lúcia Braga na Chapa e também dirigiu o destino de nossa cidade. Agora, não que se refere às malas de dinheiro, <risos> véio, realmente é engraçado, porque os tempos, né? Os tempos, é a gente pensa que a corrupção é coisa nova, a corrupção é coisa antiga. Ela hoje está mais acelerada. É, é? É verdade. Algumas pessoas que praticavam tanta, tanta transparência tiveram tanta sede à corrupção que acelerou. Mas ela é sempre. Verdade. É uma praga, como se é. diz. Certa vez, Lué, naquela época, os prefeitos, as autoridades como se, si, como um todo, em 1970, eles poderiam, no final do ano, ter uma data, após, entre o Natal e o Ano Novo, ter uma data de recepcionar os seus funcionários e ter trocas de brindes. Aquilo naquela época era normal. E, certo momento, no gabinete dele, num desses dias, chega uma pessoa e diz para a secretária do meu pai, olha, eu estou com uma encomenda aqui para entregar ao prefeito da Mália Franca, mas tenho que entregar pessoalmente. A secretária perguntou o nome da pessoa, ela se identificou, disse quem era o remetente. Hum. E a, secretária... a mala pesava? A, a mala pesava um pouco. <risos> a secretária foi, então, ao birô do prefeito, disse, prefeito, aqui tem uma pessoa de nome tal, que queria lhe entregar uma encomenda pessoalmente, um brinde de Natal. Aí, meu pai... É, um certo tempo foi lá, recebeu, agradeceu e botou a mala ao lado do birô junto com outros presentes que ele tinha recebido e que ele também tinha comprado para entregar a outros funcionários. Ao chegar em casa, a, né, ao anoitecer, ele coloca na mesa os presentes que recebeu. E vai abrir. E vai abrir junto com a família. E graças a Deus, nesse momento, né, a família estava bastante reduzida. Quando ele abre esta mala, o Elton, completa de... Seduz. Dinheiro completa de células. Grana, saltitante. Ele tomou um choque muito grande né? e disse, Zeni, não tem problema, feche a mala que eu sei o que eu vou fazer. No outro dia ele vai à prefeitura, leva esta mesma mala e pede à secretária dele para ligar para a secretária do amigo dele, do então amigo dele, né? muito amigo, né? Meu amigo. É. E, pede, e diz a ela que ela voltasse à prefeitura porque ele queria também compartilhar com aquele momento e mandar uma lembrança para essa pessoa que mandou esse presente tão generoso. A pessoa de imediato, satisfeita da vida, né, volta à prefeitura, ele apenas embalou a mala, que ela não estava embalada, né, com a embalagem diferente, para poder não, não, não, não se negar a receber no momento, e disse, pronto, entregue a pessoa que me mandou me entregar. Aí a pessoa saiu satisfeita, disse que no outro dia a pessoa ligou para ele, triste, decepcionada, mas você não me entendeu bem... <risos> Ele disse, não, você que não me entendeu, você me deu e eu lhe devolvi. Mas é? Damas devia algum favor a esse camarada? Ele teria construído alguma o coisa é, para prefeito? Na vez que Damás, meu pai, foi prefeito, isso aí foi no governo de João de Pino, na época de 70. Quando ele foi prefeito no governo Buriti, já em 80, em 10 anos, já deu uma mudada grande na cultura política e da corrupção brasileira. Então, meu pai passou por alguns momentos difíceis na gestão, porque algumas pessoas queriam trabalhar com meu pai... E achava dificuldade naquela, naquele momento de discussão de distribuição de obras, porque meu pai não tinha isso. Meu pai ganhava, para executar a obra, aquele que tivesse melhor preço e melhor qualidade. E isso foi motivo de algumas turbulências na época entre meu pai e o governo como todo, o governo do Estado. Foi preciso meu pai esclarecer a verdade. Os que, caras querendo vezes, acomodar os aliados. Os caras querendo acomodar e ele não aceitava, mesmo ele sendo hétero um prefeito é indicado. Nomeado, indicado. Mas, mesmo assim, quando ele, tomou, quando ele partiu, quando ele não aguentou mais aquela situação, ele partiu com então, o então governador Buriti, contou a história, teve o apoio do governador Buriti e aquelas turbulências né, foram superadas e, os, e a, os empresários chegaram à conclusão que com o não tinha espaço na corrupção. Pois é. Agora, por que a Damage nunca foi deputado federal, estadual, senador? Ele tinha tanto nome, tanta tradição, ou ele não gostava da política? Não... É, Ué, meu pai, ele, ele dizia sempre, né, quando ele ia inaugurar uma obra, uma praça, um calçamento, uma escola, um posto médico, ele dizia em seus discursos que João Pessoa, tu és minha eterna namorada. Ele tinha uma paixão por essa cidade, ele levava a cidade como se fosse dele. Ele, ele gerenciava, gerenciava como se fosse um patrimônio próprio. E ele é uma pessoa sem ambição. Como também de poder financeiro é curto. Aí não tinha poder financeiro para disputar uma eleição de deputado é. de prefeito. Não tinha, era, eram outras épocas. Então ele sempre desejou ser prefeito e graças a Deus conseguiu realizar bem o sonho dele. Agora, mais na frente, depois que ele faleceu, é, a, a, a família achava que deveria trabalhar um sucessor, e nós se envolvemos na política. Eu fui deputado estadual, Chico Franca foi prefeito, alguns irmãos meus, Roberto, joga foram dirigente de clube social em uma pessoa, e graças a Deus hoje nós estamos representados por Damaso Neto na Câmara como vereador da capital. Tem uma frase conhecidíssima de Damásio Franca, que é o seguinte, se não levar para casa dá para fazer. Essa frase é verdadeira, ele realmente chegou a dizer isso ou isso é lenda? É, Hubert, essa frase foi na inauguração do viaduto no dia 17 de julho de 1970. Foi o dia que o viaduto foi inaugurado. Após a inauguração solene daquela obra, a entrega daquela obra, houve um coquetel e a mulher de uma das autoridades, presente no coquetel, chegou para o, da, o meu pai, o prefeito da disse Franca, e disse, ele, fez, ele fazia questão de dizer no discurso dele, nas obras, que aquelas, aquela obra tal era feita com recursos próprios. E naquela época, recurso próprio era coisa difícil, né? Você sempre, não tem hoje apoio do governo federal ou de alguma instituição bancária. Então, ele questionado que foi por essa pessoa, nesse coquetel, ele disse: olha, madame, o recurso público não levando para casa dá. Dá para fazer. Então, essa frase ela, ela nasceu em 1970 e até hoje, vários políticos têm usado ela, graças a Deus. O próprio governador Ricardo Coutinho, na sua campanha de prefeito, em alguns momentos, usou esta frase, citou o nome da Madu Franca e a família só tem a agradecer. Aqueles políticos que reconhecem né, o autor é, da é. frase e faz dela com que seja um fato real. Ou seja, vão é. levando para casa da. Para a gente encerrar, vamos falar um pouco, em breves palavras, sobre a passagem dele pelo Esporte Clube Cabo Branco. Ele foi presidente mais de uma vez, foi uma única vez. Como é que é a história É, ele, com, é, ele também tinha uma presidente. paixão, uma simpatia muito grande pelo Esporte Clube Cabo Branco. É? O Esporte Clube Cabo Branco, quando ele chegou a ser presidente, ele estava se mudando de Jaguaribe para o bairro do Miramar. E ele encontrou no bairro do Miramar aquele ginásio pronto, que era o ginásio Manuel Moraes. E aí, junto com toda a diretoria na época, ele conseguiu, através de vários mandatos, construir aquela sede social, que é um espetáculo. Ah, foi né? ele que construiu foi aquela sede? Ele construiu série? junto Pô, com toda a diretoria e, graças a Deus, também deixou sua marca. Em seguida, depois de alguns anos que ele faleceu, meu irmão também, Roberto Franga, conseguiu ser presidente do Clube Cabo Branco, passando por lá né? e deixando a sua marca. E tem uma história é, é engraçada. Eu tenho um amigo, eu tenho um familiar que ele tem um comentário quando a gente se encontra socialmente. diz, olha, Damásio teve nove filhos. E vocês, juntando os nove filhos, vocês somando, vai dar o que seu pai foi. Porque meu pai, o exemplo, meu pai foi prefeito, não é isso? É Chico Franca foi prefeito. Meu pai foi tabelião, Damásio Júnior foi tabelião. Meu pai foi vereador, eu fui deputado. Meu pai foi presidente de clube, Roberto e Joca foram presidente de clube. Então, somando... Todos os filhos dava a ele, dava a ele sozinho, né? É. Então, realmente, é um prazer. Nós que somos filhos da Amado Franca e de Euseni Franca, fazemos parte da família como um todo. Na família também da gente tem várias lideranças, né? Casa Neve da Franca, a Gimiro Franca, enfim, várias pessoas, é. né? Que na época era destaque, não era só da Amado Franca, mas que, graças a Deus, ser filho de da Amado, ser filho de Euseni, é uma, assim, é uma sorte, foi uma dádiva de Deus. E, graças a Deus, até hoje, na Amado eu já estou com mais de 50 anos de idade e é impressionante. Eu chego em uns cantos, às vezes, como alguns irmãos meus também, as pessoas olham para mim, as pessoas há mais de 60 anos fazem. Você é franca, né? Eu digo sou. Aí eu digo sou filho de Damaso. A pessoa vai e conta uma história da Damaso franca da prefeitura. Pois é, eu sei muita história de Damaso franca, que eu conheci um camarada que é motorista da Marcos da Silva, foi motorista dele. Às vezes, vai lá em casa, conta umas conversas boas sobre ele. Olha, eu queria lhe agradecer, infelizmente, o nosso tempo é pouco. Fica à vontade para as suas despedidas e outra oportunidade a gente volta a bater um papo. Olha, Luerto, eu queria lhe agradecer em nome da família Franca essa oportunidade que você me dá, exatamente no ano de nascimento do centenário de nascimento de nosso querido Damal Franca e convidar você para um dia de domingo e fazer a refeição com toda a família. Ótimo. Leve um, papo, leve uma caneta boa com um borrão porque nós temos muitas histórias para lhe contar. <risos> E você, como um jornalista inteligente que você é, você gosta dessas histórias picantes, né? Pois é, Eu estou esperando também o mas mais na frente, tem uma oportunidade, se Deus quiser, de escrever um livrozinho sobre é a história do meu pra pai. Para resgatar sabe? a história, né? História. E agora, lógico que meu pai, tudo isso que ele foi, ele deve agradecer também, né? As equipes que eles conseguiam montar na época, na Prefeitura, no Clube Cabo Branco, enfim. Por onde ele passava, ele tinha a felicidade de saber escolher as pessoas que, junto com ele, sob a sua decisão, fizessem uma boa administração. Então, Hélio, obrigado a vocês. E desejo boa sorte a esse programa E vamos nos ver Num futuro bem breve Ok, o historiano não termina Termina a entrevista, mas ainda temos o fundo do poço Aguarda E agora o quadro O fundo do poço Você vai saber quem nós vamos mandar Para o fundo do poço Ou quem nós vamos tirar Eu que não quero ficar com essa culpa Peço aqui o auxílio, a sugestão do Juvino meu conterrâneo serrariense fofoqueiro, sabe da vida de todo mundo. Pelo que eu estou vendo aqui, Juvino vai mandar alguém para o posto. Não é, Juvino? E por que é? Hum, <risos> Márcio Caniello. Márcio Caniello. Presidente Municipal do PT de Campina Grande. me só. O presidente do PT de Campina Grande, esta figura aqui, tem uma filha lotada no gabinete do Tucano, Cássio Cunha Lima, senador da República. Inimigo número um do PT. Detalhe, a menina também está fazendo, ou já fez, segundo a imprensa noticiou hoje aí os portais, uma tese de mestrado e doutorado da universidade que o título é o seguinte. Popper Star, a história de Cássio Cunha Lima. Meu amigo... Tenha santa paciência, olhe fundinho do poço, viu? E se tivesse óleo de peroba, eu ia dar um de 10 litros para você. Tome. O historiando está chegando ao fim. Hoje tivemos uma entrevista com o ex-deputado Neto Franca, a indicação do livro 100 Anos de Solidão na Dica Cultural e o quadro Fundo do Poço. Lembrando que este e outros programas você pode conferir na tvdogordinho.com.br Meu nome é Tchau!